Companheiro, bom? É. Brigagão! Como é que você tá? Eu tô bem e você? tudo bem. O Brigagão, Deus. você sempre conversa com o pessoal, passa de cá, deixa eu guardar um, um pouco da sua história do Brigagão, famoso, ah. de seu pai, né? São Tomás da Quiro. Pois é. São Sebastião passado, do Pará. Né? O passado tá deixando é. saudade, né? Ô, oh, oh, oh, Brigagão, passa de cá, passa de cá aqui, e fica aqui, pé aqui, só pra eu guardar um, um pouco de história sua. Você. É o homem que tem história aqui. Brigagão. Aí, aí, aí. Fica aí, nessa ó. Aí, ó. Tá bom. Ô, ô, Brigagão. O seu nome todo. Zé Carlos Brigagão do Couto. Do Couto? É. Oh. Irmãos de quem? Os seus irmãos? Do Leube, do Amadeu, do Lélio, do João, da Leila, do Amir, do Antônio. Você fica em que lugar aí? O mais novo? O Caçula? Eu, é, eu sou o... Deixa eu ver aqui. O, o Leube... Minha Amadeu, Madeu, Antônio, eu sou o sexto. O sexto. É. Me fala aqui o nome do seu pai. João Potenciano do Couto. E a sua mãe? Maria de Lourdes, Brigagão do Couto. A sua mãe que veio de São Tomás de Aquino? De, é, de, de isso. ela veio de São Tomás de Seba... Aquino. Ela é, irmã, ela é irmã do Milton Brigagão. Irmão do Milton? É, quais é, são os irmãos da sua mãe? A, a, o Milton, o Neube, o Placidino, o Francisco, é o Chiquito, né? É... O Edgar e a Isbela a Isbela. Quantos desses irmãos estão morando em Franca? Né? Moraram aqui em Franca, porque são de São Sebastião do Paraíso, né? É, Santo Mais, São Sebastião do Paraíso, tá? eles ao longo dos anos eles moraram no Rio de Janeiro, não é, meus tios, né? Sim. Porque Quem morava, sempre morou aqui, foi a, o, o Milton Brigagão e a Isbela Brigagão. Os dois que permaneceram aqui, o restante ficar no Rio de Janeiro, né? fazer carreira no Rio de Janeiro. Well, lá em São Sebastião do Paraíso tem uma rua que chama é, Brigagão. Doutor procedido no Brigagão, que era meu bisavô. Seu bisavô foi, é, foi prefeito lá de São Sebastião do Paraíso. É, a, a nossa igreja presbiteriana, Ronaldo Sá, o pastor, é. É, tem uma, uma, uma ligação com a, igreja, com a igreja presbiteriana aquele pessoal lá. Deve ter, não sei. Tem. É, a história da igreja presbiteriana lá de São Tomás de Aquino, de São Sebastião do Paraíso, registra dos Brigagão uma história muito bonita, é, muito bonita. Viu? O meu, o meu já foi prefeito, foi prefeito lá, que ele é médico, né? É médico, professor. Agora é médico. Ele, a história dele, é, é, ele atendia os, os clientes em casa, em, em na residência, nas fazendas, no sítio, tal, né? A então, teve, teve lá também do, de lá também a família do meu pai, né? Entende? Que é o culto. É, culto, é. Entendeu? Era, era, tinha propriedade rural, lá, que era, tinha fazenda lá na Guardinha, em São Santo Madiaquino e São Sebastião. Ô, ô. O... Obrigadão, eu vou colocar assim o seu nome, porque a gente conhece muito. É. Por que, que ali, Couto Rosa? Porque. É. Couto casado com Rosa, com duas famílias ou não? Porque ali, não, ali em, em Tirapuã ali, tem muita que é, as eu, Sinceramente, ali é, é, existe um, um relacionamento, né? Um, um, certo. um relacionamento com a família, certo? parentesco Prentesco, Figueiredo com Couto Rosa e tal, você entende? Mas diretamente assim conosco não, né? É só Couto? É, a só, é. A sua família? É. Você já nasceu em Franca? Não, eu nasci em São Tomás de Aquino. Nós e... viemos para cá, minha família, o Brigagão, né? É certo. Está aqui há mais de 100 anos, Está aqui em Franca. Em né? Franca. O meu, a minha esposa, meus filhos, nossos filhos, todos os irmãos, tudo é nascido aqui, em Franca. E o seu pai veio daquela região... Você, é. você falou ali do seu bisavô, me fala um pouquinho... É claro que você não lembra, mas você é, sabe de lembro. história. De onde que ele veio para São Sebastião do Paraíso? Olha, a família Brigagão era três irmãos, né, que veio com Dom Pedro. É assim. Ele não vive, né? Ele veio de Portugal para cá. Entende? Até eles vieram é, é, como passageiro ali, vieram, vieram junto com a família real. Né? E aí, chegando aqui, eles se espalharam pro Brasil, né? Nós temos parentes aí em várias partes do país. Brigagão em várias partes do país. Tem Brasília, tem Mato Grosso, é, é, tem Belo Horizonte, tem Rio de Janeiro, Sacramento. Então tem brigagão esparramado para o Brasil todo aí. Zé Carlos, São Sebastião do Paraíso é uma das cidades antigas aqui da região, mais do que Paço, é, né? É, exato, é. sem dúvida. Você conhece o Jacuí? Jacuí, já fui lá há muitos anos atrás chupé, Jacuí, Guaxupé. Quando você foi lá, a estrada era de terra ainda? Não, não? Ah, de terra. Agora tem asfalto, você precisa de é, fazer umas visitas então, lá, que é aquela cidade... eu uma visita lá no meu estado, né? É, e depois aquela cidade é, é, é histórica, né, Jacuí, você é sabe, é, né? exatamente. É. Ali foi... foi... Eu, não, eu não conheço essa coisa, mas é, é a história deles, mas é, é uma... uma é, tem, eu sei que tem uma história ali muito bonita deles. O Zé Carlos. É, Jacuí foi capital do Brasil por um dia. Você sabia? Não, não sabia. Você sabe que a, a Casa da Moeda surgiu ali? Ó, oh, o que, que é isso? As primeiras. E, e por que, que eles faziam aquilo ali? Por causa da. a, a mineração, a ah, exploração região, de, de né? minério da região e passava por ali. E o pessoal tinha, tinha um pouco de, de receio, de medo, né? De andar, porque passava, fazia o trajeto via. Em Biraci, ah. Ah. e tinha um lugar lá chamado de Aterradinho. Você já viu? Aterradinho, Aterradinho de Biraci? Você sabe e, eu, que é? o que é? Eu não sei, O nosso amigo o, o, não, de memória, o Márcio Magueira de lá, né? Você sabe por que é Aterradinho? Que é não, não sei. O padre que me falou, porque ali era o lugar mais perigoso da travessia para ah. sair. E aí a terra a, ter, a terradinha por causa de terror não é por causa de terra não ah sim é, terror porque tinha medo e eles faziam as caminhadas com quando vinha com material caro né ah, de exploração tá. de, de, de, de, de assalto, diamante de e tal a, o assalto eles fazia com a com um grupo um grupo sei. maior e ali ah. que era o lugar mais perigoso que assim fazia Olha, a travessia não ah, depois teve <risos> outra, outras cenas ali bonitas. Você vê né? que, você falou um negócio aí, é, é. é, é história, né, de Jacuí. É história. É, infelizmente, no, no, no, no Brasil, a gente observa que a preservação da história ela é, não é muito considerada por parte dos nossos políticos. Né? É. Se você analisar, pode, para as nossas faculdades, né, que tinha que ter ali... Uma, a história, por exemplo, a história de Franco uma história maravilhosa, uma história linda, não é? Capim Mimoso. É, Capim Mimoso. Então eu acho que então, todas as nossas escolas, nossas universidades, tinha que estar tá ali mostrando né, a nossa história para poder a juventude saber que isso aqui não nasceu no carro do céu, toda essa cidade maravilhosa aqui. Né? A, a região de Jacuí, eu, eu tive, eu, eu conversei com. Que foi prefeito em Cabo Verde e estava me contando que isso aqui tudo pertencia a Jacuí. Pertencia a Jacuí? A Jacuí. Depois que teve aquela. As, as, divisões, as divisões aí. As divisões, né? Que Franca tornou nosso Estado de São Paulo, né? São Paulo. É. Franca aqui era a travessia, né? lugar é. da. da é. que eles faziam. É, a estalagem, né? Isso, é. é. Como que isso cresceu, né, rapaz? Cresceu, Você... é, que, aí que passou de selaria, que depois passou para calçado, né? É, agora... E café. Só voltando aqui, a Igreja Presbiteriana, ah. lá de São Sebastião do Paraíso, ela já hospedou o concílio maior da Igreja Presbiteriana do Brasil, acho que em 1924. E dali é que surgiu ah. os primeiros missionários que foram... Olha para você ver o tamanho da história. Lavras e patrocínio de Minas, ah, patrocínio. que criou um, um, um seminário chamado Ibel, que hoje é, é Instituto Bíblico é, é Dr. Leine. É, eu acho que é esse nome mesmo. E o, o missionário estava ali em São Sebastião do Paraíso, foi o início. Mais antigo do que Franca missionário de lá, Sim. é que visitou Franca e depois deu um apoio no início do trabalho presbiteriano aqui, que é um dos pioneiros aqui, isso, aqui em Franca, né? Olha, essa história toda aí, gente, sendo não sei, bom é, é uma história bonita, bonita é. e teve um, um uma região, por exemplo, Cajuru, ah. havia uma ligação, sabe, do pessoal, e ali São Sebastião do Paraíso ficou marcado. Um, um polo de evangelização a igreja presbiteriana é. lá tinha é, escola dominical com 450 alunos né? muito, muito bonito da região e aí, tá, foi surgindo e, e, entrando para o estado de Minas foi para é. Lavras, que hoje é o Instituto Gama né? que é a, a faculdade de agronomia é. do Gama Obrigagão, ô, ô é. que coisa boa conversar, nós falamos aqui da sua mãe, que é do é. Brigagão, me fala um pouquinho mais do seu pai, irmãos do seu pai. É, o papai ele ele foi dono do cartório né, lá, em, lá em Santo Mar de Aquino, né? Uma luta muito grande. Ele e os irmãos, né? São muito humildes, simples, mas uma necessidade extrema, entende? Muito rigoroso na educação dos filhos. Então o papai foi um herói, né? Porque é, criar nove filhos, né? Teve doze, morreram três, né? Nove filhos, né? e passar por grandes dificuldades, né? E soube nos educar no sentido de que as irmandades devem manter-se unidos no, no, no sentido do de, de ajuda mútua, não é? E, e com foco na família e ajudar os pais, né? E se nós fizemos uma vida inteira, ele foi, ele e mamãe foi, foram extraordinários, heróis realmente que realmente eu tenho muito orgulho deles, né? Família sempre unida, sempre unida, irmãos do seu sempre pai, sempre unida e fé em Deus acima é. de tudo, né? E inabalável, essa fé inabalável que nós temos, graças a eles, né? O papai é espírita, a mamãe é católica, né? E os dois sempre combinaram, um respeitou, sempre respeitou o outro, né? A, a, a, a, a, cada um, da forma com que cada um é, é, escolheu a sua religião, né? Essa forma de, de, de fé. De fé. Né? É. Oh, obrigado, irmãos do seu pai. É, aí os irmãos eram o Benedito, o Antônio... O Cassimiro, a Maria, a Aparecida, é... seus tios, né? É, esses, esses são os seus irmãos deles, é todos falecidos, né? Todos falecidos. É. E, e o seu avô, por parte de pai? O, o, o, o meu, do, do pai? Pai de papai? É. Ah, não lembro. Não, não lembra não, nem o nome, lembra. não. Não, não. Obrigadão, fiquei muito contente de conversar <risos> com vocês, rapaz. A família unida aqui em é, Franca, né? Isso sem dúvida. É uma e, cidade maravilhosa, né? E o que e, marcou muito a, a vida sua aqui, a gente conversa muito com gente aqui, é, é a Sândalo, né? É nós, tá, Sândalo. Grande indústria de calçado, é, né? Infelizmente, nós tivemos aí as três indústrias, né? Mas é, é a política brasileira, né? Você vê que. Nós somos vítimas e fruto da desindustrialização do país que começou em 86, né? É. Em 86 até o dia de hoje desindustrializando, voltamos a 70 anos atrás e foram dezenas, milhares de indústrias que foram destruídas pela política brasileira. E eu realmente. não esqueço de uma fala sua, de uma, uma conversa comigo, você falou assim, vereador daqui uns anos eles vão querer fazer... É... Monumento e estátua para esses homens que estão xingando de explorador da, é. da mão de obra dos outros, né? Exatamente. Você, vocês sofreram muito com a, o período é, das bem, greves. Aí né? A família Sabelo, é. a família Martiniano, Palermo. Aquele é, período Zonzeiro, das guerras, das é. greves, né? As manifestações. Isso, e... é. Então, é, quer dizer, em vez de sentar e discutir, eu debater, que dizer, era, era, era crime ser, ser empregador, né? Dar emprego, criar criou a indústria que nasceu, que não tem capital estrangeiro aqui, não tem dinheiro do BNDES, não. Foi na raça que foi construído o Parque calçadista de Freca. São famílias é, é, desbravadoras, famílias é, que realmente de, é, é, tiveram a coragem de montar uma indústria num país desse aqui, né? ter então montaram, sim, montaram esse parque fabuloso de calçada, há mais de 200 anos fabricando calçada, conhecido o mundo inteiro. E, no entanto, é, não, não, a, a, a, não é reconhecido, né? É, o que devia ser feito né, em respeito a esses heróis que tiveram aqui, né? Então, são dezenas de fábricas, o HB, a família Betarello, entende? São os heróis, família mar maravilhosa. São dezenas de famílias aqui que, que, que vieram ao longo dos anos, né? O Cuncárcio Pacheco foi o primeiro industrial de Franca, calçadista, né? Entende? A família Samelo, o Miguel Sábio de Melo, que é nós chamamos de indústria mãe das indústrias de calçado. Então é um orgulho muito grande, né? E para mim é muito grande porque está tá, tá na presidência do, do, do sindicato pela segunda vez aí, é, é, tentando procurar o melhor para as indústrias e, e, e, e protegendo e evitando a sua extinção na nossa cidade. O né? Carlos Brigagão, me fala um pouquinho. Vendedor da, da, da, da sândalo que marcou vocês aí, porque. Eu vou só colocar um contexto, porque fabricar calçado tem uma dedicação muito grande, mas precisa daquele que está vendendo, né? Viajando, é, isso, né? São os heróis, é isso? Os heróis Esse é. são esses representantes comerciais magníficos, é. pessoal de grande habilidade. Nós tínhamos, Jeová Agumarés, né? tínhamos, Jeová, tínhamos o João Guarães, né? Tinha o João, tinha o, o Adi Bachur, né? Sim. O, o, o, Francisco, né, que é o pai do Hélio já foi, foi... O Chico foi Cachoeira. É, foi o Chico Cachoeira, famoso. É. sou muito boníssimo. Foi lá também, na Sandra, representante. É, é, tem vários aí, de, de, de, são dezenas de, de, de, de representantes que ajudaram a levar o nome de, do, do sândalo né, a nível nacional. E também teve aí o, a, a, as exportações internacionais, né. Entende? Mas... É, você vê que nós vamos hoje, por exemplo, você vê como é que as coisas eram feitas com o maior carinho, com o maior cuidado naquela época. Né? Nós estamos hoje, é, vamos estar aí com a FATEC, vamos estar com o SENAI, uma, uma, uma empresa de, de, de especializada em recursos humanos. E nós vamos estar implantando uma política de, de, de, de, de RH, de recursos humanos, inclusive de remuneração, de incentivo ao aumento da produtividade. E ontem eu até discutindo sobre isso. E qual o material base para nós fazermos isso, que demoraria 4, 5 anos para fazer esse trabalho? Da Sândalo. Que nós fizemos em 83. É apenas atualizá-lo hoje. E ter um trabalho que tinha que começar do, do alicerce mesmo, que estaria uma fortuna. Né? Então, as coisas muito bem feita no passado, aproveita se até hoje. Né? E, e, e a gente tem que é, é, é, valorizar. Aqueles que realmente foram os heróis aqui nesse, nessa cidade, né, no país. Ótimo. o Zé Carlos, você vai... Nós vamos falar aqui de uma pessoa que você citou o nome dele, o dos primeiros, o Carlos Pacheco. É o nome daquela praça que está ali no... Está... Ah, o Carlos Pacheco, né? É, ao lado do cemitério. É. Você conheceu o Carlos Pacheco? Não, eu conheci a esposa dele. Como chamava, a, a, a, Não me lembro, é, a não. esposa dele, é, é, e quando eu fui presidente do sindicato em 83, nós estivemos conversando, eu tive visitante que morava ali na, na. Como é que chama ali? Na, na rua de Ciro de São Luís ali, é, é, Santos Pereira, não sei. Não, né? na rua de, do Cine São Luís ali. Da Santa Casa ali. Ah, Santa Casa. Bo, bo, só só é. trocando, aquela esquina. Da, da, da, da praça ali da Santa Casa, era um dentista, Brigagão, né? que que ele era seu? É, é muito brigagão. brigagão, é meu tio, né? Ele era é dentista? É, é, dentista, já falei, assim, eu, é. É, é, é, é irmão da minha mãe. Irmão da sua mãe? É. é uma casona bonita, né? É, exato. A minha vida. prima mora lá até hoje, lá, né? Ô Carlos. Tem a preservação lá. Você é, está fazendo caminhada aqui. É, essa rua, antes que o do Carlos Pacheco é. morar, Marechal de Odório. Marechal de Odório, é. é. Mas oh, é. você está fazendo caminhada aqui no pó. É. Esse póli aqui tem uma história bonita, né? Agora a gente pode conversar assim, mãe, com é. os dados na mão, né, Ó, é. É. É. Pra... Oh, Eu gosto de guardar essas histórias assim, bem de repente, porque é o que vem na memória, o que é. marca. O que, que marca a sua caminhada então? Fala para mim uma cena aí, um momento, uma escola, um professor, o que, que marcou eu, eu, a sua vida? Mãe, é, é, o, é a persistência, a determinação do calçadista de Franca. Entendo que eu vivo 24 horas e vejo a luta, a determinação, apesar de todos os as, as, as, as, as problemas que existem, né, que é colocado, mas aí é uma persistência. Então, isso aí eu vejo com um grande carinho, um amor, um amor muito grande, no sentido de ver a luta de, de todas as famílias, né, no sentido de estar mantendo e, e manter as indústrias vivas de freca. Né? Você viveu uma época fantástica, né? Do Graças a Deus. Eu, tem um pouco de história para contar Sim, né é. você viveu a época Sim. da pop lá em cima Isso, né da pop a família a pop a família que, que coisa é, bonita é, né a, a, a, a indústria pop a família maravilhosa também Eu sou você, sério aqui, pop. Se você for infelizmente a indústria calçadista a, a, a, a história da indústria calçadista infelizmente está abandonada aí né é, não, não tem aí o, era para ter o museu do calçado o museu do café o museu do basquete e essa história que é que, que sustentou é, Franca, que é o que a Franca é hoje, infelizmente ela está abandonada, né? Onde que deveria estar aí é, é, é, montado muito bem, é, montado até até não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista virtual, e que pudesse os alunos aí a juventude para tomar conhecimento de quem, de que como é que foi construída essa cidade, os heróis que construíram essa cidade aqui, né? Não, a família Presoto, é. você vê uma família extraordinária. Entende? Tem dezenas de famílias maravilhosas aqui. Que né, trabalharam cara? desse é, O Zé Carlos, muito obrigado. Foi uma hum. alegria muito grande poder fazer esse registro breve, é, mas é. é rápido, você desculpa aí de. de... Lembrado, a gente não lembrar, a gente tinha que estar preparado, você me pegou de surpresa. Aí. Mas você está com a cabeça boa. Quantos anos hoje? 76. Você está jovem ainda, é. no... o moço tem muito ainda para repartir aí. com essa mocidade é. aí. Estou cansado, mas. é. É, Mas você está cam fazendo caminhada? É. Você está fazendo caminhada? tá é, bom. Estou fazendo a caminhada aqui no. no você podre, jogou né? basquete? Eu... Sábado, domingo eu faço a é. caminhada aqui, porque eu tenho que preservar a saúde. Eu tenho, é necessário que eu faça essa recomendação médica. Que né? esporte que você praticou? Ah, já joguei futebol há muito tempo, né? Joguei futebol na minha juventude, né? A juventude, que posição que você jogava futebol? É? Você jogava em que posição? Na frente? Ponta direita. Ponta direita. É. Ah! <risos> Oh. Hoje é só caminho. Né? Só o É. Ó, o é. oh, um abraço foi, sabe, foi muito então, bom. Obrigado, Passa foi por próximo. aqui que eu quero filmar você assim, caminhando. Ah, esse moço. Esse garoto aqui, ó. O garoto. Revelo, Pai, Uma foi muito bom, Ronaldo. Ah, obrigado, pastor. Ronaldo. Tá. Satisfação eu tô, muito grande. Eu tenho feito esses registros é. e eu... Eu tenho tido muitas alegrias de conhecer é. as pessoas e, e sentir que elas precisam de registrar esses momentos Sem da sua dúvida. família. Edu, acho que esse é. trabalho é maravilhoso. o é que faz para você. Eu acho que, é, que, que falta aqui, Franco, infelizmente, que tem, é o que faz para você. A história da cidade, é, tinha que estar, essa história da cidade, de, de, de, de, <coughs> ela tinha que ter, do ponto de vista virtual, do ponto de vista físico, e registrar. Eu, eu, eu gravei pouco tempo e eu fiquei muito é, grato de gravar com o senhor Alberto Donadelli, é, irmão do Sr. Jorge. Pensei, que que família fantástica essa é, do Donadelli. É produziu bom. muito calçado também é, aqui em Franca. Dúvida, é, produziu muito. Um abraço é, para você. É, te caminha obrigado pela obrigado. atenção, viu? Obrigado. A sua gentileza. Amém. Aí, ó. José Carlos Brigagão. É, indústria do calçado, sândalo. Ele está aqui caminhando. Ele é presidente do sindicato da corporação calçadista. Parabéns. Aí, ó, que registro bonito. Obrigado, Zeca. Você é fantástico. Tem muito que repartir ainda com essa comunidade francana. Já, já contribuiu muito, trabalhou muito, mas hoje precisa de ajudar a repartir as experiências dele.